Olá, eu sou o Leandro e hoje eu gostaria de falar para vocês das seis coisas que eu aprendi na minha primeira palestra. Mas gente, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu gostei nesse vídeo e compartilhar nas redes sociais e também me seguirem nas redes sociais. Mas agora para quem não sabe, há, há um mês mais ou menos atrás eu fui fazer uma palestra a convite do Senac para jovens aprendizes, mas o que eu aprendi com esses jovens aprendizes? Várias lições, mas eu vou destacar só seis, que eu acho muito importante para vocês, e a primeira lição é, eu posso ter menos medo, para quem não sabe, eu lembro, tenho um pouco de medo ainda, mesmo com curso de oratória, de falar em público. Mas aí, pintou essa chance de, de eu palestrar no SENAC E a primeira atitude que eu fiz foi aceitar o convite Porque eu penso que todos os medos, para ser minimizado, precisam ser encarados E foi um desafio muito, muito legal pra mim A segunda coisa que eu aprendi é que todo mundo pode atrair as pessoas com humor Tipo, eu fui fazer uma palestra, mas eu fiz a plateia, se divertir comigo e eu cativei ela de alguma forma. Portanto, eu sugiro a você que use sempre o bom humor para lidar com as pessoas, seja em palestras, seja em eventos, seja no teu dia a dia com os amigos, é muito bom. E o humor é uma ótima maneira de fazer amizades. A terceira lição que eu aprendi foi, você deve... Confiar em si mesmo. Veja bem, eu fui para uma palestra sem script, sem slide, sem nada preparado. Apenas confiando em mim mesmo. e Apenas confiando em mim mesmo. E se eu não tivesse tido confiança em mim, eu provavelmente não iria falar nada. Eu ficaria num canto tímido. Eu não ia fazer as pessoas enxergarem o que elas podem ser ou o que elas... Eu acho que eu acho que o começo de tudo é tu confiar em si mesmo e quando tu começa a confiar seus medos somem. A quarta lição que eu aprendi é que tu pode ser uma motivação e uma inspiração para as pessoas. Você pode, você pode ser o que você sonha em ser. Você pode inspirar as pessoas porque você talvez passe mais dificuldade do que elas. Você pode mostrar um caminho menos difícil para elas. Você pode falar em como a vida é tão bonita e elas estão perdendo a oportunidade de aproveitá-la. Você pode ser motivador, você pode ser inspirador. Você pode agregar agregar um valor a essas pessoas. E isso é maravilhoso. A quinta lição que eu aprendi é que preconceito existe. Todos nós somos preconceituosos, você pode dizer aí, é, mas eu não sou preconceituoso. Na mesma hora que você fala que você não é preconceituoso, você ainda é um preconceituoso, porque todos nós somos preconceituosos com algo. E todo preconceito é curado com amor. Então não adianta partir para violência com preconceituoso. A sexta lição e última que eu aprendi é que quando você toca o interior das pessoas e fazem elas enxergarem tudo que há é nelas de bom, você recebe um feedback positivo de tudo que tu falou. Foi assim comigo, eu fiz a palestra, motivei jovens, inspirei jovens e há uma semana, duas semanas atrás eu fui pegar meu certificado de marketing digital e a menina falou: Leandro, dei uma cartinha pra ti que a turma que tava na palestra deixou pra ti. E eu fui lendo essas cartas e. Quanto feedback positivo e maravilhoso! Eu acho que é incrível quando você começa a receber feedback maravilhoso por ter feito algo de bom para as pessoas, por ter inspirado as pessoas. Todo mundo merece isso. Então você pode conseguir um feedback positivo, fazendo algo positivo para outra pessoa. Pense nisso. Então era isso, pessoal, que eu queria falar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e até mais, pessoal.